Sim. E fala com eles, não? Telefone? Fala, fala. fala. Todos todo os dias? Sim. As saudades apertam. É através do telemóvel que Bendita fala frequentemente com os seus seis filhos, que ficaram em Timor-Leste aos cuidados dos avós, para que procurasse uma vida melhor fora do seu país. Mas as promessas não se concretizaram e acabou por ficar sem trabalho e sem dinheiro. Venha aqui Portugal... Ah... Trabalho. Vida melhor. Sem vida melhor. Mas agora não tem trabalho. Pode o governo de Portugal ajudar para todos os Timor-Leste. Uh, trabalho. Uh, Timor-Leste gosta de trabalho, mas bem, agora não tem trabalho. A história é quase igual à dos muitos timorenses que chegaram nos últimos meses a Serpa, atraídos com promessas de uma vida melhor, compraram a viagem a uma suposta agência em Timor-Leste que lhes garantia trabalho em Portugal. dinheiro para outros Timor-Leste para comprar o ticket e para 5000. 5,000 dólares? Sim. E agora você quer trabalhar aqui Portugal para retornar o dinheiro? Sim, sim. Bendita e Mariano fazem parte de um grupo de 26 timorenses que vive em sobrelutação no anexo de uma casa. Sem dinheiro, sobrevivem com a ajuda da população de Serpa. Dez pessoas. Dois pessoas, dois pessoas, dois, dois, oito, dez, dois. Dois em cada, em cada sim, colchão? Sim, em cada colchão. São condições que não têm dignidade, digamos, comparando com algumas que eu conheço e que já vimos também noutros sítios, aqui à volta há pior, digamos que aqui não chove, é melhor do que está na rua, mas não, está, não tem condições apropriadas, sobretudo para 26 pessoas, como é óbvio, que de forma comunitária, em grupo, cozinhando à base do arroz, que é muito base da gastronomia deles, vão sobrevivendo, mas isto não, não é futuro para ninguém, portanto só o, com a perspectiva de virem arranjar trabalho e poderem subsistir em condições de é que isto se resolve. As promessas foram guradas, mas muitos timorenses mantêm o sonho de uma vida melhor e não querem voltar. Eles são forçados a pagar essas dívidas e eles são pressionados cá e as famílias estão lá também, e as famílias estão reféns, por isso é que já ouvimos pais a pedir-nos por favor não deixem meu filho voltar e alguns dizem com toda a veemência, já ouvimos aqui hoje testemunhos, não querem voltar. Seguramente não é por falta de saudades da família. Apesar das dificuldades, os timorenses encaram o futuro com otimismo e acreditam que Portugal ainda lhes vai proporcionar melhores dias. <risos>